Olá a todos está é a sua dose diária de curiosidade. Eu encontrei alguém que tem orelhas realmente elásticas. E ela descobriu que seus ouvidos podem realmente ser muito útil. Você está consciente. Sim, você poderia provar isso. Vamos comece de novo desculpe tudo bem você está consciente não. Esses caras estavam cortando uma árvore quando uma surpresa apareceu. Seu, Ela estava entrando quando de repente vento soprou. Seu vestido distraiu este motorista e ele acabou batendo seu carro. Este gato acabou de descobrir uma nova câmera de segurança instalada em sua casa. A pessoa não percebeu que eles deixou seu café em cima de seu carro eu não posso fazer isso minha barriga dói tem um tecido muito legal que você pode desenhar usando lasers Alguns anos atrás, um diabo de poeira foi gravado movendo-se em Marte por um dos veículos robóticos. E aqui está um vídeo meu alimentando um esquilo você gostaria de um pouco de comida. Pronto, esse é o fim deste vídeo. Esperamos que vocês gostem até a próxima. Se inscreve e deixa um like.